Oi pessoal, tudo bem? Uh, hoje vou falar um pouco sobre a Wish, tá? É, a mi as minhas experiências com o Wish, porque eu tenho visto canais no YouTube, pessoal que compra o tablet e não funciona, celular, é, vários outros produtos, né? Ou que chegam com muito atraso, três meses, quatro meses, um infinito de meses, <risos> né? Alguns nem chegam também. É, pode acontecer sim. E o que, que vocês têm que fazer para comprar do jeito correto? Vocês têm que filtrar o máximo possível de informação e pesquisar ao máximo tá hoje a wish ela disponibiliza comentários filtros para comentários tá então você pode filtrar os comentários que só são cinco estrelas pessoas que só tiveram boas experiências elas falando do produto o que o produto tem de qualidade o que que, o que acontece com aquele produto o, a, o peso a textura todas as coisas né e isso é muito bom para você saber de várias pessoas diferentes né? São vários países diferentes também, então é, é legal que dá para acompanhar ali pelas bandeirinhas, de onde são Os comentários que estão lá em, em uma língua que não tem como traduzir direito Você só copia, vai no tradutor, cola O tradutor do Google ele identifica automático a língua e já traduz para você, ok? Ah, outra coisa boa, filtragem nos comentários por foto Então você clica ali na foto e daí você já vê algumas fotos, alguns vídeos dos produtos que a pessoa comprou. Isso é muito legal, porque daí você tem um feedback maneiro para você saber ó, o, o que, que o vendedor está te mandando, tá? Então isso é, isso é muito bom. E tem uma estrela que você precisa olhar todos também para saber o que, que a galera tá falando, né? Porque os produtos, né, às vezes ele é maravilhoso, chega na casa da pessoa, a pessoa tira foto, posta, <cười> dá cinco estrelas, fala nossa, maravilhoso, né? E daí ela vai ligar o produto e o produto não tem aquela configuração que tinha antes. Mas aí ele já deu a avaliação, né? E muitas vezes tá com preguiça de, de refazer a avaliação, alguma coisa assim. Eu não sei quanto tempo dá pra refazer a avaliação também. Mas, pra que não digam que eu falo demais, que todo mundo fala que eu falo demais, né, nos comentários. E é verdade, porque eu falo mesmo. Mas tem que falar. <risos> é, vamos direto ao que eu comprei, tá bom? Então assim, eu comprei... Um tablet de 11,6 polegadas Ele tem 128 gigas de espaço Tá? Ih, tá passando um bagulho do Silvio aqui Sim, <coughs> cinco, cinco, cinco reais, cinco reais em graça do Silvio. Caraca Vamos lá Então o que eu comprei foi um tablet de 11,6 polegadas é, esse tablet ele tem 128 GB de memória interna De armazenamento Ele tem 6 GB de RAM Então ele é bem legalzinho né? A tela dele Eu não lembro, acho que é 206, 2666 Por mil e alguma coisa Eu vou pôr aqui, né? bem nessa parte Vou tentar por aqui ó. Senão vai aparecer aqui no canto ou lá em cima Porque daí só, porque eu não consegui por aqui <risos> E... Ele tem muitas coisas legalzinhas, tá? Mas... Uh... E o medo de comprar? Então eu fui lá, filtrei, vi 5 estrelas, vi 1 estrela, vi as fotos, vi todas as coisas. Quando eu vi que estava num preço legal e que as pessoas realmente estavam falando que estava chegando e que era aquilo, eu comprei, tá? Então, ele veio assim, ó. Ele veio uma... Eu já abri, tá? É... Porque... Uma coisa que eu vejo em, no YouTube, são as pessoas falando assim, ah, vou testar tal celular. E daí ele liga o celular e fala, nossa, olha que demorou para ligar. Aí ele entra lá no, no aplicativo tal, nossa, demorou. É claro, é, você acabou de ligar o aparelho, ele tá atualizando mil coisas, tá? É, ele tá acordando naquele momento. Então, é, você primeiro precisa utilizar ele para depois dizer, fazer um review dele, para dizer se ele é bom, se ele não é. Né? É o que eu fiz com o tablet, tá? Esse tablet, eu comprei ele no dia 2 de abril de 2019, né, eu vou falar o ano também, porque às vezes a pessoa vê daqui dois anos, e ele chegou no dia 25 de abril, então ele veio meio rápido até, né, foram 22 dias, 23 dias, ah, que bom, tá sabendo matemática é legal. Aí o que acontece, ele veio assim, ó, tá, ele veio bem aqui eu já abri e tal, beleza, tirei aqui, beleza. Então ele vem assim, ó, dentro de uma, de uma bolha, vamos ver se consegue ver aqui, é... É tudo muito protegido, assim, não tem como, como quebrar não Você pode pegar e jogar no chão que não, Mas eu não, eu não vou tentar fazer isso, mas deve dar, tá bom? Ele vem com o, ca, com o cabo de carregar o charger lá, o carregador Charger, né? É, vem com um outro também, não sei por que dois E vem com, aquele, com esse cabo aqui também, que é o TC, se não me engano Se eu estiver errado, vocês só corrijam aí no comentário Então ele vem com esse cabinho aqui, ó que é uma ponta USB que você pode ligar o teclado nele Mouse ou Também Fazer algum tipo de reset Alguma coisa assim Ele vem aqui dentro desse plástico bolha Que você pode ficar estourando, que é legal caramba. Todo mundo sabe disso Uma coisa legal, eu não fui taxado né? Que essa é uma pergunta que todo mundo ia fazer Rodrigo, você foi taxado? Não, não fui E aí os caras foram espertos, que é do Xing Ling lá da China Desculpa que é chinês Como é que fala Xing Ling aqui em Curitiba mesmo? É, eles foram espertos Então você vê, olha aqui, a etiqueta Ele veio lá de é, né? Que deve ser Curitiba de, lado da China Mas enfim, ele veio lá de um lugar que não dá pra ler e, e o legal Vocês não vão conseguir ver aqui Eu acho que vou tirar uma foto, daí eu coloco Também aqui, na, aqui do ladinho É... Eles colocaram a descrição do produto como digital photo frames. O que é o digital photo frames? É aqueles porta retratos digitais. É um porta retrato que fica mudando a foto ali digital. Você coloca em cima de um, de um, de um criado mudo ali, de uma estante. E fica mudando as fotos, as pessoas chegando tá like, Ah, que linda a foto e tal, é meu foto frame isso é muito mais barato do que um tablet Então acaba não sendo taxado Tá, então eles foram espertos, eu não sabia que eles Faziam isso daí não, então eu vou mostrar pra vocês Agora o aparelho, tá, o tablet Então, esse aqui é o camaradinho Ele vem assim com umas, com umas Películas assim, ó, Protegendo, a de trás eu não tirei ainda porque eu fico Colocando ele o tempo todo ali no... Mas... Vou tentar preservar mais um pouco Apesar que eu sei que não, não vai durar muito tempo isso né? ah, Essa é a frente dele Legal Aqui atrás ele tem Isso aqui, isso aqui dá sempre um medo de quebrar cara, O jeito de tirar Ó, Você tem uma paradinha que você tira aqui de trás pá. Tem conexão para dois chips SIM e um de cartão de memória Ele aguenta até 60 Ele, ele tem uma expansão de até 64 GB Pelo que falou lá Tá eu tentei colocar um cartãozinho de 280 que eu comprei na Wish também, que vai estar no outro vídeo. Bem legalzinho, mas ele não ele não, não, leu. Então acho que realmente deve ser 64 GB o máximo de expansão. Quando você está gravando o vídeo, aí não é bom você ficar tirando as coisas porque você não consegue colocar de volta. Tá? Mas é fácil de colocar. Eu, eu que estou nervoso com o vídeo aqui para variar porque eu não sou acostumado. Ah, vou ligar eles para vocês verem que eu. Uma foto do bonitão do Rodrigo aqui. Agora que ele saiu, olha só, olha o tanto de coisas instaladas. Pessoal, tem um monte de coisas instaladas. Tirar a luz aqui, aqui. É... eu instalei justamente para mostrar que funciona. Eu vou... vou clicar aqui até no Need for Speed. Eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, eu vou colocar a câmera mais perto Eu jogando o Need for Speed aqui pra vocês verem que ele não trava Ele não trava, o Need for Speed tem 1,30 e poucos G E o áudio dele é bom também, porque, nossa Não, o áudio dele é uma coisa que deixa a desejar pro galera É... Ele tem um áudio meio estouradinho assim, sabe? Tipo, eu não sou chato com, com áudio não, eu ne nem vou escutar música aqui, ou, ou até vídeo é um pouco mais, né, mas ainda assim eu tenho o costume de usar o fone de ouvido, e no fone de ouvido fica perfeito, tá, fora do fone de ouvido, não é legal, não é um áudio bem estourado, você tem que escutar bem baixinho para ficar bonitinho, mas ainda não é bom, e se você aumentar ele estoura de vez, é bem alto, mas estoura tá bom uh, a qualidade de imagem dele é maravilhosa assim de fotos tá então eu entro aqui eu sou fotógrafo então eu tenho muita foto bem legal assim são fotos bem bonitas igual ó, da Adriana aqui saiu ela no Instagram não Adriana Portes linda ela né casou ontem então cês, ou antes de ontem vocês não vão ter chance de conhecer ela não vai ter jeito mas a qualidade de imagem dela é incrível, vocês não conseguem pegar aí provavelmente. Mas é um absurdo! E ele, ele corresponde bem a, aos toques, tá vendo? É, tudo bem rapidinho. Ó. Eu tô bem suave aqui, ó. só encostando nele e ele tá indo tranquilamente. Então funciona muito bem. O jogo roda legal, vou mostrar depois. É. YouTube, o YouTube dele me deixou um pouco chateado porque, como a tela é boa, de qualidade boa, não roda 4K. Eu joguei, eu joguei lá vídeo 4K nele, ele rodou, mas ficou dando uma travadinha. Em 2K, mesma coisa, ele fica dando tipo aquela travadinha, não fica legal. Em 1080 vai, roda de boa, tá? Então, em folga é dele, roda de boa. A imagem é boa pra você assistir. Se você jogar um filme aqui em folga é desse, você vai assistir legal. Igual eu falei, colocando fone de ouvido, o áudio é bom. Desculpa aí que eu tô com um probleminha aqui, mas já resolvo. <risos> é, as redes sociais funcionam normalmente. Eu vi alguém falar que o Netflix não funciona. Eu não testei, tá? Não tentei baixar o Netflix ainda. Eu tenho a conta do Netflix, mas não... Eu não sou muito de ficar assistindo aqui, então eu não não abaixei. Tá? Uh, então o YouTube ele, ele me deixou um pouquinho chateado porque ele só funciona no 720. Eu tô tentando não olhar para aquela maldita daquela tela do, do da, da, da câmera. Enfim, pessoal, é, eu fico olhando para aquela lente em vez de olhar aqui na lente da câmera. Eu fico olhando para a telinha da, da câmera. Isso me irrita porque às vezes quando eu me toco eu já tô lá olhando para aquele gen lá. E em vez de ficar olhando aqui eu fico olhando lá. Deve fazer tudo, né? Mas então o que me deixou decepcionado com o YouTube foi só funciona em 720. Não, não funcionou em 1080, quanto menos no, no resto, né, 4K é, Eu fiquei chateado, porque a resolução da, da tela realmente é boa Você vê pelas fotos, você vê pelo vídeo que tá rodando aqui, você vê que é bom mesmo Mas daí, se não tem como assistir, também já, já complica um pouco, né Até 1080, é, vídeo roda de boa, mas o YouTube não Isso é triste, isso é bem complicado Agora, eu vou falar uma coisa que, que é verdade Olha o tamanho disso. Olha o tamanho de um tablet 7 polegadas. Isso aqui é um desses Samsung's comuns, um, assim, né? E o tamanho do meu celular, perto desse Jenkin. Jenkin é o jeito de falar de Curitiba, já falei. Ó, cara, ele é muito grande, ele é muito grande mesmo. É, já medi. Né? você mede as diagonais aqui para ver qual que é o tamanho dá 11. Eu tô olhando de novo para maldito tela. Ele dá 11,6 polegadas sim. O tamanho total dessa ponta até essa ponta. Agora, o tamanho da tela, aí é um pouco menor, né? Porque ele perde aqui, ó, tá vendo? Ele perde um perde um dedo aqui mais ou menos aqui e perde um, um dedo lá embaixo. A lateral é um pouquinho mais fina. Mas nada que diminua o tamanho O tablet é enorme Todo mundo que viu ficou Nossa, cara, que legal A frente dele parece um iPad Então todo mundo fala Nossa, cara, que legal Porque ele fica em cima da mesa e fala Nossa, cara, você tem um iPad? Né? E eu falo Nossa, eu tenho mesmo Porque eu não sou burro né, ficar desmentindo Deixa os caras achar que eu tenho um iPad né? <risos> então, outra coisa que é legal É uma coisa que vão me perguntar E daí estão assistindo até agora né? Falar Ô, seu Jamie Rodrigo Fala o valor desse Jamie. Eu paguei R$ reais no tá. eu usei um desses códigos promocionais né? É, normais ali, ele me deu um descontinho não foi um desconto gigante mas ele me deu um descontinho é, o, o frete também é 30 e poucos reais, eu vou colocar os valores aqui, tá, bem nessas essas partes aqui, ou lá em cima, ou lá embaixo, eu não sei como é que eu vou editar esse dia, dia de Curitiba, vocês vão amar os curitibanos Todo o povo alegre, o povo feliz, o povo que conversa um povo amigo então, voltando ao tablet, é, eu paguei um total de 330 reais. Hoje, no Mercado Livre, eu sei porque eu comprei há uns 15 dias um, um tablet para um amigo que ele queria dar para a filha dele. Né? Eu comprei um tablet que tinha aí o tamanho de 7 polegadas, que é esse daqui, é, com aquele tecladinho, que é aquela capinha que você fecha assim com o tecladinho, por 480 e poucos reais. Ele tem 8 GB de memória interna Esse outro tablet tem 128 120 só a mais Aquilo ali, acho que nem chega 1 GB de, de, de memória RAM E aquele ali tem 6, tá? É, então, ele tem mesmo Já testei, tudo bonitinho Funciona tudo perfeito, cara É legal demais, assim, né? Pra quem gosta de jogar, é legal Eu coloco o jogo, mas eu não jogo É bem difícil Gosto, mas não tenho tempo é, Então é isso 330 reais Pra você tem um tablet desse tamanho, eu acho que vale a pena para um presente de aniversário, um presente de casamento. É... Pra para você deixar o filho, talvez não. Se você deixar um neném muito pequeno ali, ele arrebenta o tablet. Talvez não seja muito, muito legal, né? Aí é melhor dar o celular mesmo, que é mais difícil de quebrar. O tablet é fácil de quebrar. Agora, eu acho que o custo-benefício dele é ótimo. 330 reais você ter um tablet desse tamanho, com essa resolução. É eu que mexo com imagens, que mexo com foto, para eu mostrar para o meu cliente ali as posições, né? É, para ele ter uma noção de como que vai ficar o um ensaio em tal lugar. Que... Então, acho que vale muito a pena, sabe? É, eu tenho um código promocional de compras no Wish, né? Não é... Não é propaganda da Wish, eu nem sei se a Wish consegue pagar algum brasileiro para fazer propaganda pra eles né? mas é... eu tô falando da Wish porque realmente eu gostei de comprar lá, eu comprei outras coisas, vai ter outro vídeo aí de outras coisas que eu comprei, cartão de memória, blusa é muito legal mesmo né? Desde que você pesquise certinho, não compre primeiro é, Outra dica, vou dar dicas aqui que se dane é de, de compras é, é, Às vezes aparece ali gratuito Daí tem um, sei lá, um relógio, um relógio gratuito E você vai olhar o frete, o frete tá R$14 Você fala, não, tá ótimo, né, vou dar, pagar R$14 na, naquele, naquele relógio O que que você faz? Você... Clique em relacionados, ele vai mostrar vários outros relógios e vai praticamente mostrar o mesmo relógio várias vezes em vários tipos de anúncios diferentes. Então você vai pegar e vai ver lá que vai ter o mesmo relógio que estava frete gratuito, ele vai estar por R$4. Aí você vai pensar assim, ah não, eu prefiro o gratuito do que o R$4. Mas quando você entra nesse de R$4 e vê o valor do frete, o valor do frete às vezes é 4 reais Então esse relógio ele sai por 8 reais ao invés de sair por R$15, reais, 16 reais. Né? É, então, essa é uma jogada que eu faço muito assim, antes de comprar. É, eu escolho o que eu quero, ah não, é isso aqui que eu quero. Então, eu vou pesquisar várias coisas que sejam igual aquilo, vários outros vendedores que têm aquilo que eu quero por vários preços e sempre olho o frete e o valor tá? para ver o que, que compensa. Outra coisa é, às vezes você ganha um cupom de 10%, 5% de desconto. E daí acontece, se o produto ele for bem alto de valor, legal. Ele vai descontar lá e vai ficar bom. Agora, do frete, ele não desconta do frete, ele só desconta do produto, né? Então, por exemplo, teve uma compra que eu fiz que deu 80 e poucos reais. Mas foram várias coisinhas, tipo relógio, coisinhas pequenas assim. né Pra testar mesmo, pra poder gravar vídeo. E... Eles... É, daí era tipo... 70 e poucos reais era de frete E daí 10 reais Ou um, alguma coisa assim Era os produtos, né? Porque eu peguei quase tudo com frete gratuito Mas porque valia a pena, né? Então vocês pesquisem assim E depois, quando vocês acharem um lugar que tem o um frete legal Com o preço legal Faz o filtro dos comentários. Aí não tem erro. Aí vai chegar na tua casa, vai chegar bonitinho e funciona. Outra dica é o seguinte. Eu não comprei o tablet de cara. Eu queria ter comprado o tablet já há muito tempo. Mas primeiro eu testei. Né? Eu comprei coisas pequenas, que é do outro vídeo. É... Para ver se chegava aqui em casa legal. Para ver se qual qualquer era né, o resultado ali. Eu gostei bastante. Para mim deu quase tudo certo. O que não deu certo, me reembolsaram. Né? tem um negócio de reembolsar, eles reembolsam, então não não tem muito como dar errado, tá? Se você fazer seguir esse espaço que eu tô falando, né? Você não pode chegar lá e olhar, ah, que legal, tá barato, que comprei. E daí chega um, você compra um um tablet, vem um, sei lá um, só película de vidro. Tem gente que faz isso, tem gente que olha lá, parece um tablet, daí tá ali, 20 reais. Você fala, nossa, tablet por 20 reais, eu vou comprar, achando que é o tablet, não é, gente. R$ não tem como comprar um tablet. É claro que é uma película, é um plástico, um botão, é um, um qualquer coisa, menos o tablet, tá bom? Só então. E Então é isso, galera. Eu só queria mostrar a experiência com vocês do, do, da compra, tá? É, agora eu falei só agora no finalzinho do vídeo, vou deixar ali rodando ali o um pouquinho do do jogo para vocês verem, outros alguns outros jogos também. E daí vocês dizem pra mim o que vocês acharam, o que não acharam. É, eu vou deixar aqui o nome do vendedor, apesar que eu não sei se dá pra pesquisar pelo nome do vendedor. Se liberar o link, porque deu esgotado agora, eu, desse tablet que eu comprei, deu esgotado. Então eu tô esperando o vendedor liberar o link de vendas de novo. Eu vou comprar, obviamente, eu vou comprar mais dele, porque veio bem. Né? Então eu quero comprar mais uns, mais uns, alguns aí. Tá? E se vir. É, se vir tudo certinho, eu gravo outro vídeo, mostro para vocês de novo, comento aqui na, nesse mesmo vídeo aqui. E se vocês quiserem comprar ele, né, então vocês usam o meu link, usam o meu código, né, que eu vou deixar aqui no, na descrição e aqui no vídeo. Vocês usam esse código, eu vou ganhar um desconto quando eu for fazer as compras, o que é legal, porque eu posso gravar mais vídeo para vocês. E vocês também vão ganhar desconto, tá? Então vale a pena. Beleza? Obrigado por assistir. Desculpa por falar demais, eu realmente falo demais, mas eu acho necessário, né? Porque senão depois eu falo um pouquinho, daí ficam me enchendo de perguntas no comentário e daí eu tenho que ficar respondendo nos comentários. Então aqui já vai diminuir um pouco os comentários, tá bom? É, quem quiser me xingar nos comentários, fica à vontade, mas dá like e se inscreve, beleza? É, tá autorizado um xingamento, mas tem que dar like e se inscrever, beleza? Quem não quiser me xingar, Elogia, dá like e se inscreve. Quem quiser só dar like e se inscrever, dá like e se inscreve. Quem quiser só se inscrever, pode só se inscrever, mas se, quiser, mas se inscreve, dá like. Tá bom? Então, like, like, like, se inscreva, se inscreva, inscreva, like, like, inscreva, inscreva, se inscreva, se inscreva. Então, galera, é isso daí, ó. Esse é o jogo. Ele tá falando pra eu chegar em primeiro lugar, o que é muito bom, porque eu não queria chegar em último. Aí ele vai explicando o que você precisa fazer para dirigir. Se você clicar de um lado, ele vai. Esse é o Need for Speed No Limits. Tá? Se eu estiver jogando ruim aqui, normal. Pra ligar... O Nitro, acho que ele vai me ensinar ainda aqui. Mas olha, não dá nem um lagzinho. Perfeito, cara. Perfeito. Eu sei que pra ligar o Nitro tem que fazer assim, mas acho que como é a primeira corrida aqui, ele não vai... Não vai ter. Tá bom. Isso aqui são alguns trabalhos meus. Olha só. Não sei se dá pra ver a qualidade, cara. Mas é um absurdo a qualidade. É muito, muito boa a qualidade. Aí, eu sou membro de uma igreja aí Igreja dos Santos dos últimos dias. Né? Alguns vão reconhecer. isso aqui sou eu, fingindo que sou o Bruce Lee. Em Curitiba. Gosta de Curitiba, hein? Esse aqui é um saio do Poder do Chefinho Outro ensaio Que fica muito legal Eu coloco lá o personagem Com a família e fica lindo Todo mundo fica lindo Gente, dá pra ver a qualidade, né? É muito legal mesmo Acabei de tirar um Print da tela sem querer Beleza As redes sociais funcionam bem Agora tomara que não apareça nada feio aqui centro, Quando entrar no Instagram aqui o Instagram é de pezinho. Ups. Opa, não foi nada feio, não. Até que foi bonitinho. Se eu descer aqui, vocês não vão conseguir ver porque não tá focado, ó. A Dani, Dani Mota. Quem que... Quem são esses looks? Ah, a Jaque. Tatiane. Então, ó, o Instagram funciona legal. Vamos dar um like aqui. Opa, ó a promoção aí, ó. Uishii! Eita!